nesse vídeo de hoje para você, beleza? acompanhe até o final as dicas, tá? Tem é uma dica bem legal para você conseguir economizar na hora de você comprar sua moto zero km tá bom? Seguinte família, primeira dica para você pagar mais barato é para quem vai pagar a moto à vista, para quem vai pagar à vista. É, você pode negociar com o vendedor Que você está comprando a moto na concessionária Assim como eu fiz com a minha Vou te dar um exemplo Que eu utilizei essa dica para a minha moto Para essa, essa que eu estou dirigindo Minha moto estava custando 16 mil reais Na concessionária tá? Zero Quando eu comprei ela Eu negociei com o vendedor Falei, olha, vou pagar à vista eu quero um desconto. Aí ele foi lá, falou com o gerente, falou com, com o pessoal superior e eles conseguiram dar 100 reais de desconto na minha moto. É um desconto pequeno, é, mas já é alguma coisa. R$100 já dá para você encher o tanque da moto pelo menos, entendeu? Então minha moto saiu por R$1.590. Essa é a primeira dica que eu tenho para passar para vocês, tá? É, pra quem vai pagar a vista, negocia com o vendedor Mesmo que seja zero quilômetro Se for usada, melhor ainda Aí que você negocia valor menor ainda, tá? Porque é moto é usada e você tá pagando a vista Segunda dica Que é uma dica aí que pouca gente sabe É, caso você consiga Essa dica, família, é o seguinte Não é todo mundo que vai conseguir fazer, Tá? Mas é o seguinte, vou contar pra vocês como que funciona Tem gente que faz e vale a pena Eu quando eu for comprar a minha Titan 2024 Quando, quando ela lançar, daqui a uns 3 meses Eu vou utilizar essa dica e vou mostrar pra vocês aqui no canal, tá? É, é, eu vou comprar a moto no cartão de crédito Ah, mas é, eu não tenho limite do meu cartão de crédito para passar 20 mil reais no, no crédito esse que tá aí o problema família para utilizar essa dica é muito boa e dá um um bom dinheiro de retorno de cashback porém você tem que ter um limite muito alto do cartão não é todo mundo que consegue é difícil é eu mesmo ainda não tenho 20 mil de limite no meu cartão mas eu vou é, usar umas estratégias aí para tentar aumentar o limite Vai chegar nesse valor Mas o que acontece Você vai comprar a moto é, Vai passar o valor no cartão de crédito Total Mas você não vai parcelar Porque se você parcelar no cartão de crédito Eles vão colocar juros Aí acaba não compensando O que, que você faz Você passa no crédito em uma vez Crédito à vista Então você vai pagar a moto daqui 30 dias Na fatura do seu cartão e o que que acontece? Um exemplo, minha moto Titan 160 É custando 20 mil reais Dependendo do cartão de crédito Se você tiver o cartão de crédito O da C6, por exemplo Que eu tenho Eu ganharia 10 mil pontos É... Pra você trocar por milhas 10 mil pontos Você usando estratégias Você consegue trocar por 20 mil milhas Cada mil milhas É em média 25 reais Então você conseguiria é, Retornar Conseguir de volta 500 reais tá? Ou seja, você pagou 20 mil reais Da moto no cartão de crédito Você vai recuperar é, Vai ganhar 10 mil De pontos no cartão Esse 10 mil de pontos você consegue transformar Ele depois em 500 reais, entendeu? Ou seja, a moto vai acabar saindo por 19,5. Essa é outra estratégia que dá para fazer. Pouca gente faz porque não é fácil de fazer, tá? Mas tem como fazer, sim, tá? Você sabia dessa dica ou não? Comenta aí. Terceira dica, família: é para você que quer pegar uma moto zero em quilômetro, sempre compra ela próximo do seu lançamento porque normalmente ele sempre lança com um valor menor e logo após uns dois três meses eles, eles aumentam um pouco o valor da moto isso é comum de acontecer tá então para você que quer comprar moto é espera ela lançar lançou você vai lá na Honda ou vai na concessionária que você for comprar a moto e já compra já aconteceu três vezes comigo de eu comprar a moto assim que ela lançar E dois, três meses depois aumentar o valor Aconteceu com uma CBR250 Que foi uma das minhas primeiras motos é, Eu comprei Na época eu paguei em média Foi 15 mil reais Isso há Quase 10 anos atrás E depois de alguns meses Ela subiu para 17 Então subiu 2 mil reais E eu paguei mais barato Aconteceu isso também com a minha Titan 160 2019 E aconteceu isso também com essa moto que eu tô dirigindo A Titan 2022 Paguei R$15,900 como eu falei pra vocês E alguns meses depois ela já tava aí por mais de 16 mil reais, Entendeu? Ixi, tem polícia ali Será que eles vão parar? Será que é Blitz? Será, será? Não é Só tão parado ali mesmo Ui, hein? Quase, hein? Você é louco. Da paradona aqui, 45 graus. Ah, já é comando, né? Então, essa é a terceira dica, família. Sempre que você for comprar moto, é, tenta pegar ela aí no seu lançamento. Quarta dica é pra você que vai fazer financiamento. Família, é, pra quem vai fazer financiamento, você tem que ficar muito de olho no, na taxa de juros mensal, tá? Então. Faça a cotação do financiamento em vários bancos Não faça apenas em um, por exemplo, no banco Honda Faz em vários bancos para você ver qual taxa você consegue Às vezes, o que acontece, eu também já fiz isso, é uma estratégia Às vezes você, tem, você pode pegar um, um empréstimo, não é financiamento Você pega um empréstimo no nome da sua avó, no nome da sua mãe Que a taxa de juros é menor Aí você pega esse dinheiro e paga a moto eu já fiz isso também várias vezes, peguei empréstimo no nome de uma outra pessoa que a taxa de juros era menor, e paguei a moto e depois eu fui pagando essa pessoa é, mês a mês. Mas aí tem que ser uma pessoa da sua família, por exemplo, sua mãe, seu pai, seu avô, seu tio, alguém bem próximo que confie em você para você pagar as parcelas mensalmente certinho, para você não atrasar e honrar os pagamentos certinho. Eu já fiz isso, dá certo, tá? Você consegue, pessoal que é, tem mais idade, sempre tem taxa de juros bem menor do que a gente que é mais novo. Então dá certo essa estratégia assim, para você pagar mais barato aí no financiamento, tá? E a quinta e última dica é o seguinte: é, ela não vale para todas as cidades Por exemplo, a minha A Honda aqui, ó A minha não, não dá certo fazer isso Mas, por exemplo, para quem mora em cidade grande Dá muito certo Por exemplo, eu que morava em São Paulo Em São Paulo tem várias concessionárias Honda Várias Tem várias redes Diferente Então, o que acontece? Você vai comprar uma moto Pega um dia Coloca lá no Google Honda concessionária Vai aparecer Várias Seja em São Paulo ou seja na cidade que você estiver Desde que seja uma cidade grande Vai aparecer várias concessionárias Honda É um exemplo, tá? Você vai ligando para cada uma delas e perguntando o preço da moto Porque o que acontece? O valor não é tabelado Então cada concessionária dá um valor é, da moto diferente E se você ligar para todas elas, você vai conseguir pagar mais barato é, quando eu comprei minha Titan 2019 Eu fiz isso Eu liguei para umas 10 concessionárias Honda Perguntando o preço da Titan E consegui uma que o preço estava 500 reais mais barato Do que as outras Isso na mesma cidade entendeu Tinha uma diferença de preço aí de 500 reais E eu acabei pagando Mais barato da minha moto por causa disso Por causa que eu pesquisei Preço nas concessionárias da minha cidade é, Pelo menos aqui no estado de São Paulo eu não consigo comprar moto em outra cidade tem, um, tem alguma lei dentro da concessionária Honda Que eu só posso comprar moto Desde que eu tenha comprovante de residência naquela cidade Por exemplo, eu moro em São João da Boa Vista Se eu quiser comprar uma moto em São Paulo Eu tenho que comprovar que eu moro em São Paulo Como não moro, eu não consigo comprar moto lá Por mais que seja mais barato, entendeu? É, não sei se em outros estados do Brasil tem essa mesma lei, aí tem que perguntar pro, pro pessoal da concessionária mesmo, da, do seu estado, da sua cidade, para ver se funciona da mesma forma ou não. Se puder comprar em outra cidade, melhor. Com certeza na, nas capitais você vai encontrar valor de moto mais barato do que na cidade pequena, por causa da concorrência. Como tem várias concessionárias na mesma cidade... Um acaba concorrendo com o outro, um quer ganhar cliente do outro aí, um aba... aí alguma dessas concessionárias Abaixa o preço da moto, diminui a margem de lucro Mas consegue vender mais motos É isso que acaba acontecendo E para quem é esperto, para quem é ligeiro para quem tá assistindo meus vídeos aí, né Já tá ligado nessa dica agora De sempre pesquisar o preço nas concessionárias que você consegue esse desconto Aí você imagina agora, família Pegando as dicas que eu falei é, Você pesquisa Aí nas concessionárias Qual que é moto Tá mais barato Eu mesmo já consegui economizar 500 reais como eu falei Beleza, economizou 500 Pesquisando as concessionárias é, Pagou a moto no cartão de crédito Já vai lá Já vai conseguir 500 reais de volta é, Vendendo as milhas Da pontuação do cartão de crédito, só nisso você já vai conseguir economizar é que mil reais. Um exemplo, e você pode também tentar negociar com o vendedor o desconto porque está pagando à vista, é no cartão de crédito, mas é o valor total, né? A concessionária recebe o valor cheio. Às vezes, você pode conseguir mais um desconto aí com o vendedor negociando. Aí você vai conseguir mais 100, 200 reais. Então, só pegando essas dicas que eu passei para você, se você conseguir utilizar ela, você vai ter um desconto aí de e 1.200 reais. Pode chegar esse desconto aí tranquilo. isso é para moto zero quilômetro, se for para moto usada, dá para você conseguir até ainda mais aumentar esse desconto. Beleza, família? Essas são as dicas que eu utilizo. Tá? eu utilizo essas dicas que eu tô passando para vocês sempre deu certo nunca teve nunca deu errado dá certo sim tá é, pode tentar fazer depois vocês comenta aí o que, que vocês achou se você souber outra dica de como pagar mais barato deixe aqui nos comentários também tá eu quero saber a opinião de vocês o que, que vocês acham dessas dicas aí se você acha válido ou não? Demorou? Tamo junto família Até o próximo vídeo Marcha na 160 é nóis